Primeiramente, fora Temer, estamos aqui na, no Centro Cultural de Esperança Vermelha, começando mais uma roda de conversa nas segundas-feiras, em que nós debatemos o tema do momento. Né? Hoje nós vamos debater o tema, esse, okay? o tema fora Temer, como fazer. Então nós vamos discutir um pouco as táticas que estão sendo colocadas Pra, no debate pelas forças de esquerda de como enfrentar o Foratêmia. E hoje, então, nós vamos estar fazendo essa discussão aqui no Centro Cultural Esperança Vermelha. É, o Centro Cultural Esperança Vermelha é um, um espaço de debate é, para a esquerda de Campinas, onde a gente realiza atividades culturais, formativas, gastronômicas. E, por falar em atividades gastronômicas, neste domingo, às 13 horas, nós vamos ter uma alcaxofa um lapetina feita pelo, pelo um, Laura Marcondes, todo mundo convidado, R$ 30,00 o valor, incluindo bebidas. Tá? Então, todo mundo pode fazer a sua inscrição no ccevermelha.com. O nosso debate, nossa roda, vai ser, está sendo transmitido pelo página13campinas.org, então todo mundo que quiser fazer perguntas, fazer colocações via internet, assistir e fazer debate conosco aqui, é, pode fazer sua pergunta no espaço que tem no site, a direita, se não me engano, do lado direito, um pouco embaixo. É, nós estamos aqui com o Índio Fábio, que é da CUT, interior aqui, um, é, e ele vai conversar um pouco com a gente, especificamente sobre a prática da greve geral, que é um debate que a gente vê pouco acontecer e que é, a gente trouxe como uma das táticas possíveis que a gente acredita que precisam ser travadas aí nesse processo do fora-tempo. Eu vou passar o microfone para ele e ele também pode se apresentar de forma mais adequada, quem quiser, tá bom? Obrigada. É, boa noite a todos e a todas. É, meu nome é Carlos é, conhecido como Carlos Fábio também, mas mais conhecido ainda como Língua, que aqui é a subsede da CUT Campinas e faço parte da direção estadual da CUT São Paulo. É, sou o do da minha base, né? nós falamos, é o, é o Sinergia PUT, Sindicato de do Estado de São Paulo, representa os trabalhadores das indústrias de geração, transmissão e distribuição de energia. A esse tema, em geral, é um tema que já está há muito tempo nós, da CUT, dialogando e conversando para poder que isso aconteça aqui no Brasil. Pois sabemos aí que temos diversas diversos motivos para poder para que já sabíamos quem era que estava pretendendo assumir a direção do nosso país. E a falta desses que estavam querendo assumir, já é uns velhos conhecidos dos trabalhadores aqui do Brasil, seja no setor público, seja do setor privado, e todos os setores. A, a, a, nos anos 90, muitas das pautas já foram tentadas colocar, algumas até tiveram êxito, como, um exemplo, muitas privatizações que ocorreram durante essa, esse período. E, mas nós conseguimos também impedir, a classe trabalhadora também conseguiu impedir várias pautas que foram colocadas por, esses, por esse, esse povo que se diz defensor do Brasil. Né? É, quer ver só a questão da economia do Brasil na parte do capital, dos grandes, dos grandes empresários e estrangeiros que querem dominar aqui o no nosso país com esses últimos anos do de governo democrático popular que foi governo da Dilma essa pauta deu uma encerrada e ela ficou em discussão ainda, porque é, nós não tivemos lá no Congresso muitos é, parlamentares que pudessem é, é, defender é, contra a minoria, era, né, a minoria então tinha muitos parlamentares ainda que colocavam essas pautas vou persistir nessas pautas. Mas como nós tínhamos aí, estávamos lá com alguns desses é, parlamentar junto para poder fiscalizar o IA e não deixar que isso aconteça, isso ficou parado lá e tentamos colocar uma pauta progressista dentro do, do Congresso. Quando eu digo nós, digo os trabalhadores através da, da central dos trabalhadores e até outras centrais que vinham junto. Trouxemos várias pautas, mas como sabemos você Nunca o capital quer discutir a pauta do trabalhador, só a pauta que interessa para empresário. Agora, com a, com, a, com a impeachment da presidenta Dilma, essa pauta que eles sempre tiveram, ela ficou mais acorada ela ficou mais latente e mais fácil de acontecer. E o governo golpista interino, que é o Temer, é, já disse em todas as palavras em onde eles, nos fóruns eles vão, nas entrevistas que ele já, que ele tem um compromisso, sim, com o grande empresário para poder aprovar uma pauta de retrocesso aqui no país. É, nós estávamos já discutindo isso antes do impeachment porque estávamos preocupados, mas existia sempre a questão que se discutir, falar de uma greve geral na situação antes do impeachment, era fazer uma greve geral para... Sempre ouvimos isso, né? Era fazer uma greve geral para proteger a Dilma. E não entendia que era para proteger os direitos dos trabalhadores. Não entendia que era para poder defender o direito da sociedade civil. Eles yeah. associavam isso, ou propositalmente, ou às vezes também por falta de, de informação. Nós tentamos, por várias vezes, levar para a população. Agora, depois uh, do processo uh, que se executou agora na semana que antecederam, e também com as propostas que o governo está colocando, as claras, existe já um grande movimento, uma grande, um maior número de pessoas que estão entendendo o que está em jogo. Um é, exemplo disso foi a manifestação, as manifestações que aconteceram ontem, na Paulista, em diversos outros locais do país. Mas para poder fazer uma greve geral, é necessário fazer aquilo que nós chamamos de sindicatear. Né? Nós chamamos Temos que ir nas bases, em todos os locais de trabalho, conversar com os trabalhadores, dialogar, tirar dúvida, deixar aberto para eles colocar mais algum ponto na pauta e daí deliberar isso, deliberar assim, levantando a mão, como é sempre já é tradicional fazer. E nós da CUT estamos fazendo isso, já tem um tempo, já faz meses que nós estamos aí nos lugares que nós conseguimos estar para poder fazer uma Assembleia de Campanha Salarial, nós inserimos a questão da greve geral. E falando o porquê da greve geral. Então, é necessário fazer isso. Quais são os procedimentos? Como que é que a CUT está tratando isso? Primeiro, temos que convencer a nós mesmos achamos, que Porque não há um convencimento tão grande dentro da esquerda do Brasil que a greve geral é possível, que há necessidade de fazer uma greve geral. Alguns acho que grandes manifestações resolveriam. Mas a CUT está tentando dialogar e conversando que grandes manifestações estamos fazendo. Estamos já há muito tempo fazendo grandes manifestações, mas quem é o responsável por essa pauta e quer que essa pauta avance dentro do Brasil não está sofrendo nada. Está tranquilo. O bolso desse pessoal, do governo capital não está sendo atingido. Ele está se dentro. Do governador do Estado, dentro das cidades, resolvendo os conflitos né, com as suas polícias, assim como está fazendo com os manifestantes, prendendo, jogando bomba, e fica dentro só nesse, nesse meio. Por enquanto, aquela parte de cima lá do grande capital só fica olhando e aplaudindo tudo isso que está acontecendo. Então nós entendemos que precisa pegar o bolso do, do, desses que estão querendo colocar essa porta no país. Para isso, estamos nas bases. E o que, que nós estamos dialogando trabalhadores? Qual que é essa série de medidas o que, que se tem já desde então, desde antes da Dilma e agora, dentro do Congresso, para poder ser aprovado? É, o Pacifica Constituição Civil soltou um coletinho, que foi muito feliz, ele está colocando 55 direitos que você pode perder agora com esse governo interino, esse governo golpista eu vou elencar aqui uns um mais um dos mais principais que já estão na ponta de agulha e uns que já foram executados porém tem um que está sendo começando agora a sua é, execução né, a, a fazer valer mesmo começando hoje e mas só que a população não está sabendo isso daí o que já o que já, que que já ele implantou que é muito notório já sabemos que a o projeto de lei 257 que é do é relacionado ao servidor já está em pauta mas percebeu-se que nós vendo né a situação percebeu que vai demorar um pouquinho tem várias pessoas que tem que dar pauta pitch, para poder aprovar demora um pouquinho então ele lançou agora faz uma semana atrás uma semana duas semanas atrás a PEC 241 que ela é, cria um engessamento, uma, um congelamento para qualquer tipo de investimento nos serviços públicos, seja saúde, na segurança, na educação, para o, na LDO de 2017, que é a lei de diretrizes orçamentárias. Essa, então, o ano que vem ela já tem, já está estipulado que não pode se gastar nada para esse setor. Ela vem com um reajuste apenas o IPCA, com o orçamento que foi feito esse ano 2016 se aplica o IPCA e não pode se gastar mais nada além disso aí. E na própria lei está dizendo sim, muito claro, que não pode haver investimentos, não pode haver é, reformulação, é, é, reestruturações, é, aumentar algum, alguma coisa, um hospital, fazer um hospital, fazer, ampliar o hospital, ou fazer uma escola, ou fazer melhorias na escola, deixa claro isso aí. Então estamos diante dessa atrocidade já que ele aprovou. E pior que isso, na PEC ela fala que ela, porque essa PEC é o projeto de emenda constitucional, que ela pode virar aí, é, se, se houver consenso, ela pode virar lei mesmo e pode ficar valendo. E nela já diz que se aplicará esse sistema para 20 anos. Então já está tá se prevendo que ele coloca esse sistema de congelamento para 20 anos. Outra situação também que ele já aprovou, e, já, e essa que eu estou falando que está começando hoje, nossos assegurados receber uma cartinha em casa, é a MP 732, que é a medida provisória que, que fala para poder todos assegurados pelo INSS, seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, vai receber uma carta em casa para poder fazer uma perícia para retornar ao local de trabalho. Esse, a meta é, por volta de 260 milhões, abaixar para 140 milhões assegurados. Como que é o processo disso? Essas pessoas que têm tudo, todos esses trabalhadores, que estão todos nesse benefício, eles vão receber uma cartinha para poder comparecer à perícia. Lá ele vai ser atendido com o perito. Esse número de perito que está estipulado agora para poder atender essa demanda são 2.100 peritos. Não se tem esses peritos disponíveis. Para isso, vai se, vai atrás de, de particular de peritos contratados. E qual que é condicionante para eles? O que, que vai ficar interessante para eles? Cada perícia vai custar 60 reais. Vai, dar um, vai ter uma remuneração a esse perito de 60 reais. Quanto mais perícia que já fizer um dia, melhor será para ele. Então quem já passou, aqui pergunto para quem está tudo assistindo e quem está aqui junto aqui, quem já passou por um processo de perícia dentro do INSS sabe como que é a tratativa dos peritos. Não quero generalizar por todos os peitos. Mas grande parte não olha nem para sua cara e se quer mandar você para voltar a trabalhar, abaixa a cabeça, dá o laudo e manda você trabalhar. Depois eu vou, é, eu vou fazer o pós disso daí, para vocês entenderem a sociedade também o que vai acontecer com os trabalhadores. Mas eu quero me atentar a esse procedimento do, da medida provisória. Ele está falando que nós precisamos, que precisamos recuperar a economia, precisamos estabelecer os cofres públicos e que o rombo da previdência é muito grande, por isso que precisamos colocar lá. É uma coisa que depois eu vou falar até da, da aposentadoria, mas se é para poder fazer isso, se vocês pegarem quatro perícias, se, o, se um perito fizer quatro perícias por dia, num total de 2.100 tra, é, peritos, esse, é, esse valor ao final do mês dará 250 mil reais de custo para, para o programa, para poder executar esse programa. Então, esse programa, ele tem o objetivo de é, reduzir por ano 6.1 bilhões, é, o que volta com o cofre é o que ele está dizendo. Mas aí é meio contraditório, se ele vai gastar 250 mil para poder fazer isso todo mês, para poder trazer esse acelerar, porque vai levar tempo esse programa. Então é muito contraditório. Quando você chegar no final do ano, você também vai ter uma dívida em cima disso aí. Vai estar gastando algo. Se nós estamos numa crise, nós não podemos gastar para poder ir Então é contraditório essa situação. Ah, agora voltando à questão do, do perito. Ele vai estar lá e ele vai estar lá para poder ganhar dinheiro. Então eu falei em quatro, mas quanto mais ele fizer, vai chegar, vai ganhar, vai ganhar mais seus 60 reais. E como se faz uma perícia? Para poder fazer uma perícia, para o trabalhador que merece continuar com o seu benefício leva um tempo. Ele leva um tempo para poder analisar o laudo, analisar a situação do trabalhador e poder manter o seu benefício. Mas para poder voltar para o trabalho, não precisa de tempo nenhum. É só olhar para cada trabalhador e falar assim: você está bem e dá para cada Que é sempre assim que os filhos fazem. Então, para poder produzir mais naquele dia, ele vai ir para um lado mais fácil, que é a questão de mandar o trabalhador. E quando eu falo do o trabalhador, gente, são auxílio, é auxílio-doença e aposentadoria e pervalidez. A maioria que está, não tenho agora em porcentagem esses números, mas a maioria que está em um auxílio-doença é acidentado. É porque foi é, explorado no seu local de trabalho e adquiriu uma, uma doença ocupacional. Aquele que está aposentado por invalidez, na maioria também é um explorado no local de trabalho. É alguém que pegou um membro, é alguém que, que teve alguma acidez, alguma coisa, alguma questão, que levou ele a ter essa aposentadoria por invalidez. Esses depende da situação que tá. Eu tenho um caso que eu, a, o trabalhador não consegue nem falar no, na cama do hospital. Está na cama do hospital já faz já mais ou menos 10 anos. Ele não consegue falar, ele tá é, parecendo um pau de Ele está tão magro que ele está na cama por conta do choque elétrico. E ele não consegue se reabilitar, tá lá, só essa. Como que esse, por exemplo, que não só é ele, tem muita da situação, vai chegar, pegar sua cama de hospital, junto com a sua aparelhagem, e vai repim aqui, na é, Barreto Leme. Imagine também essa cena lá na frente do NSC. O que, que será? Vai parecer? aqueles hospitais depois de guerra quando aparecem vários vários soldados depois da guerra ficam tudo aqueles, todos aqueles dos enfermos na frente vai ser ou porta passar na frente vai ser até feio da, da situação que a gente vamos ver trabalhando no mas é. esses vão conseguir chegar e aqueles que não conseguem não tem condições de chegar até lá eles vão receber uma carta, porque eles não compareceram voltando para, para o trabalho eles vão receber uma alta automática uma uma alta pelo por carta automática, para voltar para o trabalho. Aí esse trabalhador ele vai estar vai tá voltando para o trabalho, e como fica a situação dele então? Ele fica vulnerável, porque quando ele volta, ele não tem estabilidade nenhuma. Ah, mas daí ele vai para a justiça. Dentro da medida provisória, ele está falando que até os casos com medidas judiciais serão também feitos perícias e voltados para o local de trabalho. Ele, não vai, ele vai ficar vulnerável, por quê? Porque ele vai ficar no trabalho, não tem estabilidade, o patrão vai fazer o quê? Vai demitir esse trabalhador como vai ter renda? Não vai. Porque ele vai vir um processo diferente. Então estamos aí em diante de é, uma atrocidade com os trabalhadores que tiveram uma doença ocupacional, uma aposentadoria ocupacional. Não porque ele quer. Porque nenhum desses que são trabalhadores que adquiriram isso não acordou de manhã e falou assim, eu vou perder uma mão, eu vou perder um braço, estou com vontade de perder um braço. Isso eu, eu tenho certeza que nenhum trabalhador que ele quis para que acontecesse isso. Então esse, essas duas questões é o que já está em execução. Tem aí eu vou para as que, eles, que está propondo, e está na, na vamos dizer assim, na, é, na agulha ali, né? para poder ser executado. Todo mundo já sabe do tal do 4330, que é a lei da escravidão, que é a lei da terceirização para legalizar a terceirização de tudo quanto é a atividade. Essa lei, esse projeto de 4330, já não é mais 4330, porque já passou pelo, pela, pela Câmara e ela já está no Senado, que hoje é o PLS 30, que regulariza toda a atividade de terceirização, Inclusive na, na, na atividade muito, muito rápido, o que, que é? Você imagina-se que passando essa lei é mais, é mais viável você ter uma empresa de terceira, terceira do que uma empresa por si só. Porque você, você fornece tudo quanto é serviço de qualquer coisa que você, qualquer atividade você vai, vai poder estar fornecendo o serviço. Então, da mesma forma que você é, que essa pessoa que tem essa empresa de terceira ela fornece um, para um, um, um trabalhador para poder ser porteiro ele também vai fornecer um enfermeiro para um hospital particular porque ainda na lei até então foi freada a questão do serviço público conseguimos aí barrar a questão do serviço público mas agora dentro do senado com um outro cenário que nós estamos vivendo agora Pode se mudar para o serviço público também poder ser terceirizado e existe uma pressão muito grande para quem tem é o serviço público sabe muito bem existe uma pressão muito grande que essa, esse projeto atingir também o serviço público é, então ele vai poder ser fornecido qualquer tipo de serviço é, e isso vai ser uma terceirização vai ser uma é, é, transformar o Brasil em fornecedor de serviços apenas outro que é, é, está também na agulha aí, é o, é o projeto de lei, é, esqueci o número dele, é, ah, 4193, 2012. Também tem um puxadinho na, no PLC, 8294, 2015, também. Que é o um negociado sobre o legislado. Isso deve acabar com qualquer direito do trabalhador. O negociado prevalecer sobre tudo que é legal. Como que se diz essa lei? Que... O trabalhador é, ou a empresa não precisa ter intervenção do sindicato para poder se fazer um acordo. Seja ele ou individual. E ele pode prevalecer a lei. O que é a lei? A CLT ou alguma jurisprudência, alguma lei que nós tivemos conquistados. Ah, mas só que a constituição não pode. Mas pode de uma outra forma, se você negociar. Então tem essa questão, né? O pior, a pior parte é aquela negociação direta empregador e empregado. Se o, o patrão chega e fala assim: olha, vale, para poder você ficar nesse emprego, é melhor você assinar esse contrato. O que tem esse contrato? Ah, vamos dividir em 12 vezes se derço, o seu terceiro, vamos aumentar a sua jornada de trabalho, vamos tirar seu prêmio de férias, vamos. isso pode, vai poder. Ah, mas eu aguentava justiça, não, existia uma lei que o direito negociava que é uma vontade que vai estar ali como vontade do trabalhador para poder fazer aquele contrato, né? Que não vai ser o vindo do patrão, ele vai inverter só na hora de assinar, como se fala. Como ah, então isso, gente, já isso é para acabar. Quando se fala retroagir, 20 anos, 30 anos aqui no Brasil, não é. É 50 anos porque vai antes da CLT. É acabar com a CLT que foi constituído em 43. Então isso é para acabar com todas as legislações de proteção ao trabalhador. Além do que todos estão sabendo, que é aumentar a aposentadoria dos nossos trabalhadores para 65 anos. E já, já colocaram duas jogadinhas, porque um cara que se chama Paulinho da Força, se quis representar os trabalhadores, ele vem com um conta da, da Carrochinha para a gente e já fala assim: não, esses trabalhadores não vão ser atingidos. Pode ficar tranquilo. Quem vai ser atingido é quem tem 16 anos de idade. Então, é para poder, para que eles é daí? Para poder dividir a população. Isso nós encontramos na mesa de negociação faz tempo. Divide, não se cria mobilização. Ah, o trabalhador, Pô, o meu está garantido. Tem, infelizmente, tem trabalhadores que pensam assim: o meu está garantido, eu não preciso lutar. Mas vai deixar essa herança para filho, para neto, bisneto e, e para poder ir isso daí, vai ser muito difícil. Então é a questão de aumentar a aposentadoria para 65 anos, mantendo o fator previdenciário, que é aquele maldito fator previdenciário que nós é lutamos para poder, poder é, acabar. Tem, então tem isso daí. E também a parte dos 50 anos. Já tá falando que quem tem 50 anos não vai ser atingido. Então ele já também. Faz um divisor ali. E aí a gente fica até pensando, se é uma coisa para resolver a crise de agora, por que, que fala que é para poder resolver daqui 20 anos, 30 anos? Não, não tem muito dentro, né? Então, é, dentre outros também, aí vocês tem, temos também a questão da privatização, a Eletrobras já está sendo entregue, o nosso pré-sal que tem, somos, somos protagonistas nessa tecnologia, já estão para poder entregar também através do PLE do PLS 555 do José Serra. Temos que parar o Brasil para poder que as pessoas ouçam a nós. Então, a Central dos Trabalhadores está fazendo esse diálogo, como, como estou fazendo com vocês aqui e também com todos que estão assistindo aí através do canal da CCEB. Isso, né? É, eles, eu estou fazendo esse diálogo para poder falar o motivo da greve geral e já esperar que dia 22 de setembro nós eles vão fazer essa paralisação geral, que é a data que eu estou conversando. Uh, então, o bancado já aceitado, o serviço público tá, já está se introduzindo o governo para isso. Temos aí a, a dialogar para os metrôs, condutores, assim com todas as categorias, pra, petroleiros já, também, já estão aí juntos junto também. E dia 22 fazer uma grande paralisação para que ouça os trabalhadores e falo que não, não haverá nenhuma retirada de é então, é assim. uh, e a isso é, então, eu vou apresentar aqui a discussão que está sendo feita no âmbito da Frente Brasil Popular vocês devem saber que nesse processo de resistência ao impeachment ao golpe, foram se construindo várias articulações entre partidos e entidades uma dessas articulações é a Frente Brasil Popular, outra dessas articulações é a Frente Povo Sem Medo e existe também uma frente de esquerda. Essas três frentes elas não reúnem todos aqueles que estão envolvidos na mobilização, mas as três somadas reúnem a maior parte das entidades, das organizações, dos partidos e dos movimentos. Qualquer é que não tem uma frente só, por divergências políticas, Relacionadas àquilo que foi aqui apresentado sobre fazer greve, se ajudaria ou não a manter o governo Dilma. Quer dizer, a Frente do Brasil Popular é, no fundamental, constituído por forças políticas e sociais que, com críticas, fazem parte da, do bloco de forças que ajudou a eleger a presidenta Dilma. A Frente Pouco Sem medo reúne setores. É, que participaram disso e setores que são de oposição ao governo Dilma. E a Frente de Esquerda reúne setores mais à esquerda ainda do que os que participam da Frente Pouco Sem Medo. Bom, há entidades, inclusive, que participam das duas, é, tanto da Frente do Brasil Popular quanto da Frente Pouco Sem Medo. A CUT, o PCdoB, a União Nacional dos Estudantes, participa de ambas as frentes. O movimento de Sem Terra participa só da Frente Pouco Sem Medo. O movimento Sem Terra participa só da Frente Brasil Popular. Então há divergências entre essas entidades. A gente tem feito um esforço para que se realizem atividades comuns. Ou seja, mesmo espaços diferentes, mas que tenham unidade de ação. No dia 12 de setembro, que é a próxima segunda-feira, vai acontecer a reunião da Frente Brasil Popular uma reunião nacional da Frente Brasil Popular vai ser a primeira que é realizada após a votação do impeachment no dia 31 de agosto. É, já tem circulado entre nós várias opiniões sobre qual deve ser a, o balanço e qual deve ser a proposta daqui para frente. Em relação ao balanço, é, está se construindo pouco a pouco a ideia de que o que nós sofremos na no dia 31 de agosto, muito além de ter sido um golpe, certo? É, foi também uma derrota estratégica, no sentido de que abre um novo período na história do país. É, há pessoas entre nós que têm reagido ao dia 31 de agosto, um pouco na linha do, bom, esperem que em 2018 a gente elege o Lula, e aí tudo volta ao lugar. Né? A gente tem insistido é, na linha de que isso é uma ilusão, se eles fizeram toda essa barbaridade para afastar a Dilma, é evidente que farão outras barbaridades, para tentar impedir que no dia, é, enfim, em outubro de 2018, a gente possa eleger um presidente que retome o fio dos governos que a gente tem tido no país desde 2003. Isso significa que a gente não deve tentar eleger? Não. Nós vamos fazer isso, mas nós temos que saber que nós estamos diante de um outro cenário, em que o lado de lá já não respeitará mais as regras do jogo. É, esse é o fundamental: ou seja, o lado de lá não vai mais respeitar as regras do jogo. E, portanto, a gente tem que entender que nós estamos jogando outro jogo para o qual será necessária outra estratégia diferente daquela que a maior parte da esquerda veio adotando até agora. Então, em relação ao balanço, é, ainda vai se discutir muito sobre isso, certo? É, haverá opiniões diferentes, certamente, níveis diferentes de profundidade, mas é seguro que, pelo menos, a maioria das entidades que participam da Frente Brasil Popular compreende que a gente está numa fase, agora, diferente daqui nós viemos desde 2003 bom, em relação ao que fazer no imediato certo? se nós estamos se nós sofremos uma derrota estratégica nós estamos na defensiva então as palavras de ordem que a gente vai apresentar são palavras de ordem de resistência o que a gente tem pela frente é um momento de resistência pode ser que dure muito, pode ser que dure pouco mas é no imediato um momento de resistência, um momento de denúncia e de resistência no capítulo Denúncia, é, a gente tem tido um relativo êxito, pelo menos no âmbito internacional, quem viu a foto do Michel Temer no final do G20, a vontade de rir. Né? Eu, claro, nem mais do que isso, né? o, o relatório oficial, não sei se vocês leram isso, o comunicado oficial da reunião, não cita o nome dele nem os caras, fala do líder brasileiro. Ah, sim, é assim, é impressionante, é, né? então, é, é uma desautorização muito mundial. É uma desautorização mundial, de alguma maneira, mesmo governos conservadores têm dificuldade de aceitar essa palhaçada, esse golpe que foi praticado. Bom, mas em relação à resistência, o que, que nós temos discutido? Né? Lembrando que eu estou falando do que vem sendo falado antes da reunião, então eu não sei o que, que a reunião vai formalmente decidido. Primeiro que a gente deve dar muito destaque para o tema da defesa dos direitos, ou seja, o trabalhador que está desinformado, o trabalhador que está é, olhando como se fosse uma briga de cachorro grande, uma briga de elite, o trabalhador que não apoiou o governo Dilma nessa fase final ou que achava melhor ficar esse mesmo, esse trabalhador vai ser convencido a se mobilizar à medida que ele seja informado que a vida dele vai piorar muito em função desse governo então o tema da defesa dos direitos tem muita importância né, como uma plataforma como programa para esse momento um segundo tema vinculado a esse e é vinculado a esse é o tema do fora-tempo a gente acha que essa palavra de ordem continua vigente ou seja, aqueles setores que já estão convencidos de que foi o um golpe de que esse governo vai piorar muito a vida do povo brasileiro, do mesmo jeito que no passado a gente gritava abaixo a ditadura, e isso era uma maneira de extravasar o nosso repúdio ao governo ditatorial, gritar gritar abaixo a ditadura não derrubava a ditadura, mas ia conscientizando as pessoas, era uma forma de manifestar a nossa oposição e de ir acumulando forças. Então, nesse sentido, a palavra de ordem fora Temer, ela vai continuar presente nas manifestações. Nenhum direito a menos, Fora Temer, defender os nossos direitos e denunciar o presidente ilegítimo, ilegal, golpista que a gente tem lá no Palácio do Planalto. Além disso, vem se, não vou falar consensuando, mas está chegando perto disso, a ideia de que a gente deva defender direto já. Isso já começou a aparecer nas manifestações. Com qual propósito? Bom, fora Temer e como? nós vamos lá no palácio sacá-lo, certo? Qual é a maneira? Nós estamos dizendo o quê? Que eles substituíram o voto do povo brasileiro por um voto de 61 senadores. Não só 61 senadores anularam a votação de 54 milhões, mas 61 senadores substituíram 110 milhões. E veja que pode não parar aí. O Temer é citado em várias relações premiadas. E o nível de desgaste nacional e internacional dele é muito alto. Esse desgaste vai aumentar à medida que o governo comece a levar a cabo tudo o que está fazendo. E há uma disputa entre o PMDB e o PSDB pensando em 2018. Não se descarte a possibilidade do Temer também ser afastado. Isso não é uma impossibilidade. E nesse cenário, o que a lei prevê? Que o Congresso elege depois de dois anos de mandato, o presidente para encerrar o mandato, ou seja, eleição indireta no colégio eleitoral. Por isso, Sim, e a é ideia, até de exemplo, né? é até exemplo não é exato. Então assim, por isso é importante que a gente já coloque na mesa, não só como instrumento de denúncia, mas como reivindicação concreta que é preciso devolver ao povo o direito de eleger o presidente da República. Alguns setores da esquerda e da própria Frente do Brasil Popular defendiam fazer isso já antes. A própria presidenta foi convencida, na fala final dela, a incluir isso. Eu era contra falar isso antes por um motivo muito simples. Até o momento em que o impeachment foi consumado, eu tinha um governo legítimo. Portanto, esse governo legítimo não deveria abrir mão da sua legitimidade. Agora tem um governo ilegítimo. Portanto, frente a um governo ilegítimo, não deve haver dúvida de que é necessário devolver à população o direito de escolher quem dirige país, quem é que está à frente da Presidência da República? Pois muito bem. Então a ideia de fora temer deve ser acompanhada, muito provavelmente, por essa proposta de direta já. A ideia de direta já não só é um antídoto antecipado quanto uma possibilidade de afastar do têmida o Congresso chamar para si a eleição de um presidente interino, como também é um antídoto para uma outra proposta que começa a circular nas elites que é a proposta de parlamentarismo já. Pode parecer incrível que um congresso nacional tão desmoralizado e com tantos bandidos, que a gente deve falar, são bandidos, queira avocar para si o direito de decidir, tá certo? A mudança no sistema de governo e avocar para si o direito de escolher o primeiro-ministro no lugar da República. Mas essa hipótese está sendo debatida entre eles, tá certo? E ela é uma das possibilidades que está no freezer se a situação se agravar, ou seja, se, se agravar do ponto de vista deles, se o governo Temer perder capacidade de lidar com a situação. Novamente, direta e já é um antídoto para isso, no sentido de um antídoto preventivo que nós defendemos que se devolva ao povo a escolha de quem é que ocupa o Palácio do Planalto. Então, defesa dos direitos, nenhum direito a menos, fora Temer, direta e já. Né? A proposta de convocação de plebiscito, que foi apresentada pela própria presidenta na fase final, não é uma proposta que está desaparecida nas discussões. Mas a maior parte das pessoas acha que ela perdeu força no sentido de que, antes, ela era apresentada como uma mediação que a presidenta da República fazia, caso o Senado não fizesse o impeachment. Então, nessa hipótese ela propunha que se devolvesse à população o direito de decidir como resolver a crise política. Na situação em que a gente está hoje, o mais urgente é afastar o presidente golpista. O que se fará em seguida é certo? é um debate que vai envolver muitas variáveis. O plebiscito é uma delas, mas não necessariamente é uma proposta para ser colocada na mobilização nesse momento em que a gente está com dificuldades não de pôr gente na rua, se a gente está colocando bastante gente na rua, mas de resumir numa lista simples, bom, o que nós queremos? Certo? O que nós queremos é, nenhum direito a menos, fora termo é e já. Da mesma forma, há alguns setores que defendem que se inclua, desde já, como parte da plataforma de mobilização imediata, a proposta de convocação de uma constituinte. Há aqueles que defendem constituinte para fazer a reforma política, Há aqueles que defendem uma Constituinte para mudar todo o sistema político. Esse é um tema que, como o do plebiscito, está presente na discussão, mas não há consenso. Por que não há consenso? Há vários argumentos. Um deles é que nós estamos na defensiva. A proposta de uma Constituinte, em geral, você faz quando você está na ofensiva. Certo? Essa é a primeira coisa. É, nós estamos defendendo os legados positivos da Constituição de 88 tem muita coisa ruim, mas tem coisas que devem ser defendidas, contra aqueles que querem destruir esse legado. Bom, defender uma Assembleia Constituinte nessa conjuntura pode facilitar, dizem alguns, essa retirada de direitos. Há também aqueles que acham que a proposta é correta do ponto de vista estratégico, ou seja, essa crise toda, e a crise continuará, revela, entre outras coisas, que o sistema político brasileiro está podre e que o Estado, o Estado brasileiro também precisa de uma profunda alteração. Portanto, defender uma Assembleia Constituinte é uma necessidade, como tarefa estratégica. Mas talvez, do ponto de vista tático, imediato, não seja o mais adequado. Então, há várias opiniões na linha de que, embora seja correto, estrategicamente, defender uma Assembleia Constituinte, Talvez não seja o mais urgente do ponto de vista da mobilização imediata. Ou seja, do ponto de vista da mobilização imediata, o mais urgente é golpear o ponto mais frágil dos nossos inimigos. Qual é o ponto mais frágil dos nossos inimigos? É o presidente golpista. Certo? É tão frágil que, parênteses, vocês todos devem ter lido, mas vale a pena comentar, o Senado aprovou uma legislação agora e que normatiza o processo de emissão dos créditos suplementares, fazendo aquilo que nós defendíamos que fosse feito desde o início. Ou seja, agora o governo Temer poderá fazer tudo aquilo que serviu de pretexto para que a presidenta Dilma fosse afastada. O irônico é que a proposta foi apresentada originalmente por nós e eles deixaram para aprovar logo depois do impeachment. Ou seja, é escandaloso, né? qualquer pessoa que analise com frieza o que ocorreu, percebe que é um escárnio. Bom, então, recapitulando, os temas que estão sendo apresentados como, é, digamos assim, os temas que no âmbito da Frente Brasil Popular tem mais aderência, tem mais apoio, são simplesmente aqueles, do nenhum direito a menos, fora dele, direto a já. A ideia é que essas três questões sejam, digamos assim, as palavras de ordem a partir das quais se exerce a mobilização. E as outras duas questões, o plebiscito e a constituinte, são temas em debate que não têm um grau de consenso ainda e talvez não venham a ter. Do ponto de vista da mobilização imediata, o que é que se tem discutido? É preciso continuar a mobilização de rua e a mobilização de rua ela tem crescido é, há uma indignação crescente no país, é, há um nível de consciência e de informação crescente sobre o que aconteceu, e estar nas ruas é importante. Obviamente, os governos estaduais, controlados pelo PSDB, pelo PMDB e por partidos que apoiaram o estão agindo com consciência para reprimir as manifestações. Não é, como alguns de nós falam a PM despreparada, a PM incompetente. Não tem nada de despreparo, nada de incompetência. Quem participou dos últimos atos tem relatado. Pelo contrário, diferente do que fizeram outras vezes, inclusive em 2013, em que a PM atacava no lado e deixava um lugar para sair, a PM agora está fechando os manifestantes. Ou seja, a ideia é bater, machucar, assustar, para que as pessoas não voltem. Como fizeram na manifestação, tá certo? No, no Ontem, no Largo da Batalha, certo? sem poupar nem né? mesmo o Lindbergh, que é senador da República, o Roberto Amaral, que foi ministro, o Paulo Teixeira, deputado federal, e as lideranças que estavam lá participando no momento da desmobilização do ato Para que fazer aquilo? Simples, para que a manchete fosse agressão, caos, confusão, etc. Essa é a ideia, que os meios de comunicação divulguem, os atos, como coisas de vândalos, de baderneiros, para que as pessoas não compareçam, para que as pessoas tenham medo, para que as pessoas não participem, e a nossa resposta deve ser, pelo contrário, ampliar a mobilização, ampliar a participação das pessoas, ou seja, a rua não pode ser é, bloqueada, liberdade democrática, direito de manifestação. Ao lado disso, é preciso, como já foi tratado aqui longamente, mobilizar a classe trabalhadora. Eu, o motivo principal pelo qual o golpe teve êxito é que a maior parte da classe trabalhadora não chamou para si a defesa do governo, por motivos que nós já debatemos aqui no Centro Cultural várias vezes, certo? Para que o golpe seja detido, para que o Temer seja afastado, eu preciso mudar essa situação, eu preciso que a classe trabalhadora se coloque em cena. E uma das maneiras de fazer isso é a greve geral. A greve geral, o eixo dela é a defesa dos direitos. Mas é evidente que a defesa dos direitos contra o governo que está tirando os direitos é uma mobilização pelo fora-tempo. Então é muito importante, além das mobilizações de rua, que são mobilizações de militantes e de juventude, haja também a mobilização da classe trabalhadora paralisando a produção. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente não vai ter vitória. E um terceiro aspecto, que tem é sido debatido, que é óbvio, mas que é preciso ressaltar, é utilizar a campanha eleitoral como espaço de denúncia do golpe. É claro que isso não é fácil de fazer, porque em várias cidades do país, os partidos de esquerda que se mobilizaram contra o golpe estão aliados a partidos de direita que se comprometeram com o golpe. Eu, vindo aqui para cá, vi um banner, de uma companheira chamada Olga de Rio Claro, antiga militante do Partido dos Trabalhadores. Isso, e senti falta no, no banheiro atrás de uma grande estrela do PT. Tinha nome Olga e o um número. Depois eu entendi porque não tinha a grande estrela do PT, porque o candidato a prefeito tinha o número 15, PMDB. Aqui em Campinas, para não falar só do PT, partido ao qual eu sou filiado, o Partido Comunista do Brasil, que foi aliado 100% na luta contra o golpe, tá certo? participa da chapa do Jonas Donizete, cujo partido apoiou o golpe, e na coligação está o PSDB que apoiou o golpe. Então é evidente que naqueles locais onde os partidos de esquerda estão aliados a partidos que apoiaram o golpe, eles terão muita dificuldade de utilizar a campanha eleitoral para denunciar o golpe. Mas, nos casos em que isso felizmente não ocorreu, e são muitos, é fundamental que se converta a indignação popular em voto nas candidaturas que se opuseram ao golpe. Não há dúvida nenhuma que se em São Paulo, por exemplo, a Luiz Erundina ou o Haddad ganham as eleições, é uma vitória da luta contra o golpe. Não há dúvida nenhuma que se no Rio de Janeiro o Freixo ou a Jandira Fregal ganha as eleições, é uma vitória da luta contra o golpe. E assim por diante, ou seja, há várias candidaturas que significarão, tanto a, tanto a prefeito quanto a vereador, há várias candidaturas que significarão uma vitória da luta contra o golpe. E isso deve ser motivo da campanha. A gente não deve ter dúvida de usar as eleições também como um momento de denúncia e como um momento de... É, de mobilização e também que o próprio resultado da eleição seja um resultado que fortaleça aqueles que lutam contra o golpe. Por fim, quer dizer, o que eu teria assim para falar, como eu disse no início, é um informe da discussão que está se construindo no âmbito da Frente Brasil Popular. Assim... Ah, Há aqueles, não no âmbito da Frente do Brasil Popular, mas em outros setores que defenderam já há algum tempo que se convocassem eleições gerais. A maior parte das pessoas no âmbito da Frente do Brasil Popular não está de acordo com essa proposta. Não porque tem nenhuma simpatia pelo Congresso Nacional, mas apenas porque isso é o ótimo que é inimigo do bom. Certo? Objetivamente, é, não há nenhuma chance a não ser que a crise se aprofunde brutalmente da convocação de eleições gerais. Porque também não há nenhuma chance, do ponto de vista real, de que este Congresso decida pela convocação de uma Assembleia Constituinte. Então, são palavras de ordem, de agitação, cuja factibilidade é praticamente igual a zero, diferente da proposta da direta já, cuja possibilidade existe, porque, como alguém lembrou aqui, para a própria direita, pode ser uma saída caso a crise se aprofunde do ponto de vista da desmoralização do tempo. A nós interessa, mesmo com a atual legislação, que a decisão volte para o povo. Por quê? Pelo motivo que falou a pessoa que me antecedeu. Por que, é que eles são obrigados a fazer o golpe para aplicar esse programa que eles estão aplicando? Porque esse programa é inelegível. Ninguém ganha a eleição com o programa de corte de direitos sociais. E é óbvio que se nós colocamos no meio do caminho o processo eleitoral, isso cria uma imensa dificuldade para os golpistas. Uma imensa dificuldade. Já se a proposta de eleições gerais, que parece ser mais democrática, mais radical, é certo? mais justa, inclusive, do ponto de vista prático, ela não é factível. Pergunto, os governadores eleitos pela esquerda, como o governador da Paraíba, se manifestou contra o golpe o tempo todo, como o governador do Maranhão, se manifestou contra o golpe o tempo todo, vai ficar em dois que não são petistas. Essas pessoas são ilegítimas, elas também vão ter que interromper o seu mandato por causa as eleições gerais. Então isso vai abrir uma, uma divisão entre nós, e uma divisão entre nós facilita o lado de lá. Já a proposta de eleições diretas já foca no que nós achamos que é o problema, o presidente ilegítimo. Ele é o único problema? Claro que não. Como eu falei aqui no início, é mais do que justo pensar em fazer uma Assembleia Constituinte-Geral, fazer uma Constituinte para reforma política, etc, etc, etc. Mas nós não estamos discutindo no terreno da estratégia ou daquilo que a gente gostaria. Estamos discutindo no terreno da tática, daquilo que é necessário e possível fazer no momento de defensiva em que a gente tem que sair da situação de defensiva que a gente está através da mobilização das pessoas e imaginemos nós é, nos últimos 30 ou 40 dias um dos motivos pelos quais o golpe avançou com mais velocidade é que depois de 17 de abril um grande número de pessoas de esquerda passou a considerar inevitável o golpe passou a considerar inevitável o afastamento e por isso de se mobilizar portanto a factibilidade das propostas é importante para que as pessoas considerem que é correto e às ruas. Então, sobre o tema das eleições gerais, é isso que eu penso. Bom, eu acho que o meu papel aqui era esse, era apresentar um pouco um relato, que, como eu disse, não é oficial, é um relato de discussões que estão sendo feitas para preparar a reunião do dia 12 de setembro da Frente Brasil Popular.